o programa Empresários em Destaque desta terça-feira irá conversar sobre o ensino superior de odontologia. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto? doutora Maíra de Faria França Leite, professora e coordenadora do curso na faculdade em Anguera. A quem desde já quero dar aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, doutora Maíra, ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria, uma imensa honra. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Anderson, pelo convite a oportunidade de estarmos hoje aqui nesse bate-papo sobre o mundo da odontologia, né? E o mundo da formação, né? O mundo da formação, sim. Que legal, que legal. Bom, falando sobre a questão da formação, professora, é, de novos dentistas, você está lá como professor e também como coordenadora, qual a avaliação que você faz é, desta formação frente a este mercado que hoje está aí? Bom, é, falando um pouquinho sobre o mercado odontológico, é, trouxe alguns dados aqui para nossa para nossa conversa. Olhando o cenário mundial, né o Brasil ele tem 20% dos cirurgiões dentistas do mundo, então é um número muito considerável, né? nós somos o país com o maior número de cirurgiões dentistas, tá? uh, anualmente são formados aí em torno de 13 mil cirurgiões dentistas, são lançados no mercado no anualmente no Brasil. tá? E a maior, né, a maior quantidade de profissionais está aqui no estado de São Paulo, tá? Então, dados do CFO nos mostram que nós temos um cirurgião dentista para cada 600, em torno aí de 650 brasileiros, tá? Então, essa é a proporção que nós temos quando nós falamos de Brasil. E seguramente o estado de São Paulo esse número é ainda muito menor, né? Porque no estado de São Paulo, maior. sim, que dá uma assistência maior, é. Falando em Brasil, sim, sim. mas o estado de São Paulo, sim. É, que é que concentra o maior número de, de profissionais. Né? E com relação à formação né, do, do profissional de odontologia, né, o bacharelado em odontologia, o curso agora ele está aí dividido em cinco anos. Quando eu fiz a minha graduação eram quatro anos, né? depois teve, teve essa, essa alteração na, na, grade. na grade curricular, sim, cinco anos. Aqui na faculdade em Anguera nós temos um currículo muito atrativo, porque logo no segundo semestre o aluno ele já entra com, em contato com as disciplinas específicas do curso de odontologia. Né? Então, é, os nossos alunos agora que estão indo para o segundo semestre, eles terão, por exemplo, a disciplina de odontologia, né? odontomorfo funcional da cabeça e pescoço odontomorfo funcional, e eles vão também aprender a parte de anatomia dental, escultura dental, então isso já traz atrativos né, para esse aluno de odontologia, para que, é, é, que ele se mantenha empenhado, né? sempre buscando as curiosidades, a gente já traz isso logo no primeiro ano de ensino. Quando nós falamos de formação de odontologia ou dos próximos, enfim, dos, de dentistas, né? Quando a gente fala da, da formação inicial, é, ela é pautada em quais aspectos, assim, o que que se apresenta é, para o aluno, o que que é colocado para ele quando a gente está falando da formação inicial? Inicial. Nos primeiros anos de graduação, o aluno, ele tem contato com as disciplinas básicas, né? Então, por exemplo, nós, né, a nossa grade na faculdade em Anguera, nós temos o sistema de ensino KLS. Nos primeiros anos, no primeiro ano, o aluno ele tem as disciplinas de ciências morfofuncionais, que antigamente essas disciplinas elas vinham distribuídas em, em bloquinhos. Então, por exemplo, durante a minha formação, né, eu sou graduada em odontologia pela FOP Unicamp aqui em Piracicaba e o meu mestrado também eu fiz na FOP Unicamp. É, durante a minha época de graduação, eu tinha a disciplina de histologia, a disciplina de anatomia, a disciplina de fisiologia, a disciplina de bioquímica. Agora, com essa nova reestruturação curricular, é, o aluno, ele tem no primeiro ano, ele tem as disciplinas de ciências morfofuncionais funcionais E dentro dessas disciplinas, nós temos a divisão por sistemas. Então, os alunos do primeiro semestre eles tiveram as ciências morfofuncionais do sistema digestório, renal e endócrino. E aí dentro do sistema a gente, engloba, a gente né, especifica a parte histológica, a parte fisiológica desse sistema. Né? Então houve essa reestruturação do modo de ensinar. Eu acho isso interessante, inclusive... Seguindo, né, acho que essa linha do tempo, do período formativo, queria muito que a professora colocasse aqui aquela questão do tempo, sabe o tempo do estágio, onde as práticas, é o exercício do conteúdo teórico, quando ele é colocado no, no, no contexto prático, como que isso funciona dentro do projeto de vocês? Ah, tá. Até nós tivemos uma nova uma nova diretriz né, curricular nacional que foi é, alterada o ano passado, então ela é bem recente, de 2021, onde o aluno, né, o aluno de odontologia, ele deve ser inserido dentro do Sistema Único de Saúde. Então, com relação aos estágios, né, nós temos os, os estágios dentro da faculdade, então eles iniciam... É, nas disciplinas pré-clínicas, né? Então eles têm Isso todo... dentro da faculdade. Isso dentro da faculdade. Então eles têm todo esse ensino teórico fazendo os, os procedimentos em manequins, por exemplo, a parte de, de endodontia, eles vão pegar dentes, né? E, e vão fazer ali a, a, a parte de limagem dos dentes. Então, tudo isso nos laboratórios pré-clínicos, né? Okay. Em conjunto com isso, tem os estágios extramuros, onde eles vão no ambiente das unidades, unidades básicas de saúde, eles vão acompanhar os cirurgiões dentistas né? e a equipe multidisciplinar da, do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque nessa nova diretriz, o aluno ele tem que vir com uma formação resolutiva, resolutiva dentro do Sistema Único de Saúde. Então, ele tem que conhecer bem aquela dinâmica de trabalho e vir com essa proposta de resolver os problemas né, com relação à atenção à saúde bucal dentro daquela equipe. Tá? Então, ele, ele, vem, ele tem essa parte prática das pré-clínicas e também tem a parte clínica onde ele vai, né, sob a supervisão de, de um professor, fazer os procedimentos nos, nos pacientes que vão procurar a faculdade. Tá, Então, na verdade, vê se eu entendi muito bem o que você disse. Ele tem um período nas UBSs, onde ele terá contato com o público, Sim. acompanhando... acompanhando o cirurgião dentista, o, o ele cirurgião não de... fará os procedimentos, ele Sim. vai acompanhar. Mas tem também um outro momento onde ele fará esses procedimentos na própria faculdade? Na própria faculdade. Que tem sobre... um laboratório que estará à disposição da comunidade, é isso? É, tem os laboratórios, é, o laboratório pré-clínica, onde o aluno inicia a prática, é, a prática... Né, dos procedimentos clínicos. Então, nós temos, até a gente brinca, nós temos os bobs, que são os, os bonecos odontológicos, né, onde nós inserimos os, os modelos e ali o aluno ele vai aprender a fazer é, aberturas coronárias, ele vai aprender a fazer raspagens né, naqueles bonecos. Feito esse treinamento, feito essa prática inicial, depois, sobre a supervisão de um professor, ele vai atender a população. Dentro daqueles procedimentos que ele executou na, nas disciplinas pré-clínicas. Ah, ok. Agora, é, a formação da odontologia, eu queria até que a professora é, exemplificasse aqui. Quando o aluno se forma, ele está apto a desenvolver as atividades é, que são assim, mais curriqueiras, no sentido de... de é, é, questões relacionadas à cárie, questões relacionadas às é, é, questões mais simples da odontologia, porque, assim, eu queria entender como é que isso funciona depois, né? Ah, porque, assim, por exemplo, tem a ortodontia que a gente sabe que é uma especialização da, da área da odontologia. Uhum. Isso não se faz no curso de odontologia, isso é uma pós-graduação, uma especialização. Sim. Então, o aluno, ele sai com uma formação de generalista, né? Ele é um clínico geral. Ah, ok. Assim Era essa que palavra ele... que eu queria lembrar. Isso, assim que ele se gradua ele sai como clínico geral. Né? Tem alunos, eu tenho um aluno, né, por exemplo, que ele já desde o primeiro ano ele já escolheu a área de formação. Então ele quer seguir a, a parte de cirurgia bucomaxilofacial. Então desde o primeiro ano ele mesmo já, já procurou cursos para começar a se capacitar para prestar as provas que são muito disputadas para residência em cirurgia bucomaxilofacial. Então, o aluno ele sai com uma formação generalista, né? sai como clínico geral, e depois ele, ele escolhe né, a sua área de, de atuação. Então Ou fazendo um curso de atualização, para depois fazer um curso de especialização, e se esse aluno tem é, a vontade de seguir né, e, e progredir com pesquisas, ele pode fazer um, um mestrado, e posteriormente um doutorado, e seguir a carreira de docente também. E dá para fazer tudo isso junto, né? Ter o seu consultório, né? trabalhar como, como clínico, especialista no seu consultório e também é, atuar na docência e na pesquisa também. Professora, como que hoje é composto o, o quadro de professores do curso de odontologia? Nós estamos, no, estamos agora no segundo semestre né, do curso e eu, eu dou a minha formação, né? É, o meu mestrado ele é na área básica eu fiz o meu mestrado em biologia bucodental na FOP Unicamp mais precisamente eu trabalhei com a parte de genética né, voltada para doenças da cavidade oral e hoje nós estamos com eu sou a professora de ciências morfofuncionais e em conjunto a professora Juliana também ela estará dando disciplinas que ela já é professora da unidade Taquaral de odontologia da unidade Taquaral ela vem agora dar aula para os alunos aqui na unidade de Santa Bárbara em disciplinas específicas da odontologia então odontolo é, odontologia morfofuncional da cabeça e pescoço odontologia morfofuncional do ecossistema bucal e odontologia morfofuncional relacionada à parte de anatomia dental e escultura dental então nós assim como especialistas nós estamos dando essas disciplinas nesse primeiro ano e também outros professores da faculdade em Anguera né que já fazem parte do corpo docente nós temos é, nós temos disciplinas é, que nós podemos dar junto com outros cursos da área de saúde. Por exemplo, as ciências morfofuncionais. Então, estudantes de enfermagem, odontologia, biomedicina, eles têm o mesmo conhecimento quando nós falamos dessas disciplinas básicas. Professora, quando é, nós falamos de vagas que são oferecidas no curso de odontologia na faculdade, como é que vocês estão se organizando ou se organizaram nesse primeiro semestre, quando abriram o curso? Ah, sim. Nós pleiteamos 60 vagas anuais, então 30 vagas né, a cada semestre. Então, nós, tivemos, nós conseguimos fechar esse número de vagas já no primeiro semestre. E agora o vestibular de inverno está aberto para a gente é, conseguir né, formar uma nova turma aí com mais 30 vagas disponíveis. Tá. Então, a abertura dos cursos são semestrais, né? São isso? semestrais. Ah, que legal. Bom... Então, nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui conversando com a professora a doutora Maíra de Faria França Leite sobre o ensino superior em odontologia. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque.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 e não deixe de conferir todas as novidades através das nossas redes sociais. Arroba Autoria Semijóias. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque. Hoje a gente conversa sobre o ensino superior de odontologia. Quem está aqui conversando conosco, a doutora Maíra de Faria França Leite. Doutora, eh, gostaria que nesse começo do segundo bloco a senhora falasse um pouquinho eh, do seu próprio histórico enquanto professora e coordenadora do curso. Qual foi a sua trajetória para chegar até aqui? Uh, eu me graduei então em odontologia pela FOP Unicamp e no final da, da minha graduação é, abri um programa de treinee para Bradesco Saúde. Né? Então... Nesse programa, é, estudantes da área de saúde poderiam participar. Então, eu, né, dentista, ou médicos, enfermeiros. Então, eu fui, participei, passei. E esse foi o meu, meu primeiro emprego, né, pós-formada. Então, eu fui treinar na Bradesco Saúde no ano de 2010. Né? Depois, eu retornei para a Americana e trabalhei como clínica geral, no um consultório odontológico eu prestava serviço, né, para uma pra uma clínica é, muito conhecida em americana e depois de um, um período em 2000 é depois de dois anos mais ou menos em 2013 eu retornei para o mercado corporativo e eu fui trabalhar na odontoprev então eu era consultora de campo e eu trabalhava credenciando, fidelizando os dentistas, né, para para eles trabalharem é, de serviço para o convênio, né, para o Odonto breve, no caso. Uh, depois disso, eu retornei para o mundo acadêmico, então eu fui fazer o meu mestrado na área básica, né, na biologia bucodental, ali na FOP Unicamp, e logo em seguida, né? finalizando o mestrado, eu fui para o doutorado em bioinformática, então a minha área de, de atuação sempre foi na, na parte genética, né? E, por fim, eu acabei não finalizando o doutorado. Né? Eu iniciei o doutorado, até eu precisei iniciar uma segunda graduação para eu entender a parte computacional. Né? Então, eu, tive, eu iniciei análise e desenvolvimento de sistemas para eu ter todo esse conhecimento computacional, porque na bioinformática é, a gente analisa grandes, né, o genoma né, em si, através de, de programação. A linguagem mais utilizada no momento seria o PURM ou Python, Python, né, pelos bioinformatos. E aí, é, veio o convite em 2018 para fazer parte do corpo docente né, do, do curso de odontologia aqui de Santa Bárbara. Então, eu aceitei o convite, a professora Juliana, que, que idealizou e que esteve à frente de todo o projeto, e... Nós ficamos um tempo é, em stand-by, né, devido à pandemia, Sim. em 2020, né, então tudo parou, o processo parou, né, perante o MEC e em 2021 nós retornamos com força total, com as reuniões e tivemos a aprovação do MEC no final de 2021, né, então o nosso curso ele foi aprovado com nota 4, né, a nota máxima seria nota 5, então nós tivemos aí uma aprovação Bem, bem bacana para você ver como a estrutura, o, o, o curso ele foi muito bem estruturado, né? Ah, que legal. Agora, é uma pergunta do ponto de vista contextual, como você avalia que toda essa sua trajetória hoje pode contribuir aí para os seus alunos? É, para os meus alunos. Eu, eu consegui vivenciar diferentes campos de atuação da odontologia, né? Então, no mercado corporativo, né, administrativo... É, na clínica odontológica, depois no, no ambiente da pesquisa, né, na, na, na Unicamp, e agora como docente, né. Então, é, como eu oriento os meus alunos? Tem alunos que já têm, como eu disse, tem alunos que já têm a, a trajetória né? traçada, ah, professora, eu quero, eu quero fazer tal especialização, quero ser endodontista, né, então eu sempre digo, olha, é, que vocês aprendem aqui, né, que o professor passa em sala de aula, vocês têm que sempre procurar a mais, né? Que é essa, essa formação ativa, né? Essa, essa responsabilidade que o aluno tem com a sua própria formação, né? E isso é muito incentivado na faculdade Anhanguera. É o que nós falamos de sala de aula invertida, né? O aluno também... O aluno, na verdade, ele é protagonista do seu, do seu sistema de, de aprendizagem, Sim. né? Porque então, o caminho quem vai fazer é ele, é, né? ele está passando, ele, ele projetou. Exatamente. Vocês eu, apenas vão dar ferramentas para que ele possa conduzir nesse caminho. Exatamente. E eu, por exemplo, uh, no meu primeiro ano de graduação, eu já eu fui a primeira bolsista de iniciação científica da minha da minha sala. Então, eu fui contemplada com uma bolsa da FAPESP na área, né, na histologia, que foi onde eu vinha fazer o mestrado de, depois, né? Então, eu já tinha definido logo no, no primeiro ano também a minha área de interesse, né, que, são, que é na, nas ciências básicas. E, e eu sempre oriento os meus alunos é, com relação a isso, né, da, da dedicação, da persistência, da responsabilidade, né, e que eles, eles precisam traçar né, uma trajetória e buscar o conhecimento extra. Né, e hoje tá, está muito fácil com advento da internet, né, nós temos tudo na palma da nossa mão, né, ah, do sim, nosso literalmente, literalmente. então não tem como o aluno falar, ah, não, não, não tem desculpa, né, o conhecimento ele está aqui na palma da nossa mão. Uh, professor, eu queria aproveitar tocar num, num assunto relacionado, até você de alguma forma orbitou sobre ele, né, a questão da, da, da execução, né, desse atendimento ao público. Eu queria um pouquinho falar sobre o programa Brasil Sorridente, né, que é a Política Nacional da Saúde Bucal. É, eu queria uma avaliação de uma professora que está formando é, dentistas e que seguramente, acho que alguns trabalharão né, nesse programa nacional. Como é que a professora avalia esse programa? O programa Brasil Sorridente, né, o Programa Nacional de Saúde Bucal, ele foi instituído em 2004. Então a gente pode ver até como ele é recente. Né? Sim. Então, com relação ao aperfeiçoamento desse programa. Né? E hoje nós contamos com o cirurgião dentista fazendo parte da equipe multidisciplinar da atenção primária à saúde. Né? Então, ali atuando na estratégia de saúde da família. E também nós temos os centros de especialidades odontológicas, que também fazem parte do Brasil Sorridente onde o paciente ele tem um atendimento especializado. Né? E aqui em Santa Bárbara, nós temos um centro de especialidades odontológicas. Em Prascaba, nós temos duas, dois centros de especialidades odontológicas. Em Americana, nós temos um centro de especialidade odontológica também. E em Nova Odessa, se eu não me engano, não. Eu acho que ele foi fechado. Né? Então, o aluno... Dentro dessa nova diretriz, ele, ele está inserido né, dentro do, do SUS, então com os estágios. Então Sim. o aluno ele vai conhecer toda essa dinâmica da, da atenção primária à saúde. Né, como que o cirurgião dentista trabalha dentro dessa equipe multidisciplinar. Né, e o programa Brasil Sorridente, além disso, ele conta também com laboratórios parceiros então, para confecção de próteses. E dentro das especialidades, né, os pacientes eles têm acesso a tratamentos endodônticos, né, que são popularmente conhecidos como o tratamento de canal, né, então os tratamentos endodônticos, os tratamentos periodontais, né, dos tecidos de suporte, do dente. Uh, também têm acesso a implantes e, né, implantes e tratamentos ortodônticos. Né, são, são coisas novas. Mas hoje a atenção primária, né, o Brasil Sorridente, ele já contempla também essas especialidades. Professora, na área da odontologia, é, quais áreas não são contempladas na área pública? Por exemplo, a ortodontia, ela é atendida pela rede pública ou não? Ela está, ela é atendida pela rede pública, mas ainda... ainda é... Não como na rede particular, por exemplo, né? Sim. mas já o, os, o, a especialidade já é oferecida dentro do Brasil Sorridente, já é oferecida. A implantodontia também, né? os implantes dentários também. E cirurgias, é, cirurgias, é, cirurgias menores né? também dentro dos céus e cirurgias de maiores complexidades aí em ambiente hospitalar por uma equipe né? composta ali por um cirurgião bucomaxilofacial. Interessante, interessante. Eu queria aproveitar essa nossa conversa, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas é, conversar um pouquinho com a professora sobre a questão da odontologia e a saúde emocional, que num primeiro momento parece que elas não se relacionam, mas elas se relacionam, é, eu acho que até por um contexto óbvio, né? Nesse sentido, eu gostaria muito que a professora colocasse aqui essa perspectiva, né? É, é, como é que você vê essa relação? É, tem, é, a gente sempre fala que a saúde começa pela boca, né? Então, a saúde no todo, né? Sim. E vamos pensar um pouquinho com relação ao contexto da pandemia, algo inédito né, nas nossas vidas. Porque a gente não quer que volte jamais, né? Não, pois é, mas ainda estamos nela, Sim. né? Ainda estamos em, na, na pandemia. Bom, quando nós tivemos aí o início da pandemia aqui no Brasil, em março de 2020, né? Todo mundo ficou nas suas casas, né? Os trabalhos, o que pôde ser feito de maneira remota, né? Foi feito de maneira remota. E todo mundo ficou ali é, no seu mundo, né? Então, o nosso cartão de visitas, o nosso sorriso, o nosso rosto, as nossas expressões, ficaram ali em segundo plano, né? Então, quando as pessoas também né, precisavam sair sempre com máscara, agora que nós tivemos essa flexibilização das máscaras, né? Devido aí à vacinação em massa, né, todos os cuidados já bem estabelecidos com relação ao controle da, da disseminação do vírus, né? Da Covid-19. Então... Uh, como que isso impactou na saúde emocional das pessoas, né? Então, as pessoas ficaram ali cobertinhas, né, por um bom tempo, e a pandemia também mexeu com o emocional, no sentido, é, nós tivemos um aumento no consumo de açúcar, de carboidrato, né, e a doença é uma doença multifatorial, está relacionada, né, com o, o, a ingestão de açúcar, né? E depois que caíram as máscaras, que as pessoas foram se atentar, né? Ah, isso me incomoda no meu sorriso, agora né, estou sentindo um certo incômodo. Veio a harmonização orofacial nesse, nesse, nesse meio tempo, que foi uma, uma, é uma especialidade que foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia em 2019. né Então, quando as máscaras começaram a cair a harmonização orofacial também veio, né, auxiliar essa parte de autoestima, né, ali com os bioestimuladores de colágeno, o botox, assegurando uma harmonização da face, né? E depois que as máscaras caíram, as pessoas resolveram procurar novamente os cirurgiões dentistas para para adequar né a saúde bucal, seja para um tratamento ortodôntico, seja para um tratamento estético, né, quando nós falamos com relação às facetas, na área de dentística, na parte de gengivoplastia também, as, as cirurgias é, plásticas periodontais. Então, as pessoas voltaram a se olhar, né nesse Sim. sentido, voltaram a se olhar e procurar é, novamente a cirurgião é, dentista. Penso até que isso aconteceu por uma questão de reorganização, inclusive, sobre o conceito da própria vida. né Sim. Porque nós tivemos muitos mortos com a pandemia e eu acho que, e, e, e gente muito próxima, inclusive, eu acho que isso fez com que as pessoas reorganizassem o seu modo de ver e viver a vida, né? Sim, com certeza, né? Teve um impacto muito grande é, isso, né? De como olhar para a vida, né? Sim. E as pessoas olharem para si, gostarem de si e se cuidarem também, né? E o nosso cartão de visitas, né? Claro. O nosso rosto, né? O profissional de odontologia, hoje falando de harmonização orofacial, é o profissional mais indicado para exercer a especialidade, né, visto que nós somos os especialistas em cabeça e pescoço, né, então, é, a minha orientação é você, telespectador que queira fazer um procedimento de harmonização orofacial, procure um cirurgião dentista especialista na área, tá, que é o profissional mais indicado para fazer os procedimentos. Maravilha. Bom. Professora, eu queria aqui é, te agradecer pela disponibilidade, pela partilha. Eu gostaria muito agora que a senhora fizesse aí as considerações finais em relação a esse nosso riquíssimo papo. Eu agradeço, Anderson, a, ao convite, né, a possibilidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a formação né, dos alunos aí em bacharelado, em odontologia. E também é, eu convido, convido né, a população a conhecer a faculdade em Anguera. Lembrando que atualmente é a única faculdade aqui da cidade de Santa Bárbara, né? Então eu falo, vamos prestigiar, vamos lá conhecer. Essa semana está sendo uma semana de cursos de inverno. O vestibular também, do meio do ano, o vestibular de inverno está aberto. Então, assim, é, prestigiem a faculdade aqui da cidade. Nós temos o curso de odontologia que foi, né, que iniciou agora, no início de 2022. Então a nossa turma está indo para o segundo semestre. E também estamos com matrículas abertas para novos ingressantes, né? não só em odontologia, mas também em outros cursos oferecidos na faculdade. Então eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho né? e, e também falar um pouquinho da nossa faculdade. Né? Maravilha. Eu que agradeço mais uma vez a presença. Saúde, paz, Deus abençoe sempre, dando saúde e prosperidade. Amém. Para todos nós. Amém.